Olá amigos e amigas sejam bem vindos e bem vindas à quarta mini oficina virtual de confecção de caixinha e mini livro então vamos lá inicialmente você deve dobrar as linhas pontilhadas da caixinha dessa maneira depois Dessa maneira, é simples, fácil e rápido. Qualquer criança poderá montar depois da posse da caixinha e do mini livro. Depois você vira, coloca as abas para dentro, dobra novamente, dobra a aba para dentro, a outra aba para dentro, a outra aba, e finalmente a caixinha no passe de mágica está montada. Agora vou montar o mini livro, você só terá que dobrar o mini livro e colocar na caixinha. Pronto, como queremos demonstrar? Obrigado. Se você quiser saber mais, acesse o site minilivro.com. Obrigado.